Malta do este vídeo é patrocinado pela Sol Verde e além de todas as ofertas usando o código Yuri que está aqui a passar no rodapé e também que está no comentário fixado, até ao final do mês tens a selotaria. Basta entrares no site da Sol Verde e todos os dias podes ganhar prémios de forma aleatória. Pode ser que tenhas sorte e tenhas, além dos bónus habituais, ainda tenhas mais esta vantagem da slotaria. Portanto, link fixado, todos os bónus com o código Yuri e ainda mais a Slotaria até ao final do mês. Agora... Vamos para o vídeo! <risos> como é que é meus putos do aço? Vamos lá novamente à AWS, tem que o nosso amigo Nelsinho. Se vocês viram o último vídeo, viram que a gente demorou muito tempo com a suspensão e já não conseguimos montar o coletor. Até calhou bem, porque depois eu ia sair de lá, só ia-vos dar o feedback da suspensão quando fosse fazer outro vídeo do CRX e poderia demorar muito tempo. Assim, como estou a caminho novamente da AWS, já andei com o CRX. Há alguns dias já vos consigo dar o feedback das SAS com as molas e-back pro kit. Posso vos dizer uma coisa, sinceramente ficou mais baixo do qual que eu estava à espera, eu esperava que ele ficasse um nadinha mais alto e até queria que ele ficasse um nadinha mais alto, não pelo conforto, mas pelo às vezes o descuido de bater com o lipo. agora o lipo está muito baixinho, pode bater etc, e eu às vezes sou um bocado dispensarado com as lombas, é a é, é tudo aí é. mas em termos de conforto, condução, Malta, está simplesmente espetacular. Não está nada rijo, não está nada rijo, nem está nada mole. Está mesmo aquela suspensãozinha para a gente ter no carro, para curtir e para andar no dia-a-dia, está -dia, mesmo perfeito. Eu já tinha achado isso no pack que meti no Toledo, o que me vou a fazer novamente o pack aqui para o CRX. mas digo-vos, a andar aqui nos buracos, estou forçadamente a passar por estrada merdosa, Pá, o carro vai muito vai estável, não vai a, a saltitar, Uh, como a outra suspensão, a outra suspensão também estava toda arrebentada, ok, mas o carro era muito saltitão e mesmo na condição desportiva o carro não estava nada fixe com este, olha, aqui uma série de buracos mais uma seriezinha. olha isto é só buraco nada meu, o carro está espetacular, nada desconfortável, curva bacana ainda não abusei assim, nada, ainda por uma linha, mas o carro está muito fixe, está muito, pá vira rápido, está, não, não adorna está muito fixe, posso vos dizer que até à data, estou super satisfeito com este pack, mais uma vez, Sash com molas é back para o kit, agora, estamos a ir ter com o Nelsinho, vamos montar o coletor do íntegra, vamos ver a montagem, depois vamos ver o roncozinho, como é que ele fica, vai, fiquem por aí, vamos lá mais uma vez, vamos lá ver se eu não me engano agora, outra vez no caminho, acho que agora está decorado, bora lá, ter com o Nelson, AWS, montar a admissão do íntegra, com a borboleta, coletor, tudo, <risos> bora! Estamos aqui de volta aqui no amigo Nelson, da outra vez não conseguimos, vamos ao round 2 right. de montar o coletor. Já cheguei a algum bocadinho, já está o coletor, já está mais chiquinho, já conseguimos ter aqui a, a unhaca. Já não queimamos. Já, já nem caracola as unhas. Olha, vamos lá montar o coletorzito. Bora. O que é que temos a fazer aqui de início? Vamos tirar aí a barra, o tubo de admissão, começar a, a tirar tubos e fios. É, tubos. E... <risos> E, e depois precisas de muito material deste ainda para, para montar naquele é, não é? Pá, sim, sim. Um sensor, suportes, parafusos. Pois, para montar naquele. Que temos que então o primeiro passo vai ser desmontar este, certo? Exato. Então vamos lá. Bora. Ora já temos coletor fora, temos a, junta, a junta sobreviveu, de não temos de trocar troca. a junta. De agora aqui, grandes diferenças no tamanho mata-se logo, olha lá. <risos> olha a cabecinha deste para o cabecudo deste. Mata-se bastante não? Yeah. E agora o que é que vais trocar aqui de um, de um para o outro? Então agora temos que. Para a malta saber, mais ou menos. Temos que montar este válvula de volantinho. A furação é diferente, temos que montar esta. Uh, a tua não trazia, a do íntegra não trazia o TPS Que é, que é igual? De, de, de é isso, é aí Mas dá? Ok, fixe. Isto é tudo igual. Este sensor, temperatura de admissão, também, também temos de trocar. Ah, vamos ter que trocar um perno, falta-te aqui um perno. Aqui é estas borrachinhas pós injetores E aqui é esta tubagem, também. Também, okay. Mas basicamente é só isso. E depois montar. E depois montar. Vamos, vamos trocar isto. Bora e siga para dentro We listen, best in your journey Aí, mais um serviço, Bem, agora já posso, podemos dar aqui um bafinho. Já está feito aqui o coletorzinho, olha lá, de origem. da origem, era de uma velhinha. Era de uma velhinha. velhinha, velhinha. Aqui. aqui tudo originalzinho, ainda, ainda vamos aqui um toque extra no distribuidor. É pá, sim, estava <risos> a perder um bocadinho dói pelo o-ring. Um bom e, o novo. E, e aquelas falhas que tinhas de... De rotação. De contra-rotações, muito provavelmente haviam de ser de dos terminais estarem soltos. Se não for, olha, troca-se o distribuidor, eu tenho que ir um ah, outro. experimentar, está experimentando, mas tenho quase certeza que ficou resolvido, porque aquele terminal que realmente estava, estava, ali, estava muito, muito, solto. muito solto. Então pronto, coletor montado, distribuidor com o toquezinho, está feito mais uma intervenção aqui no, na AWS. Demora. Na rua antes do de <risos> Bem, fica em meio, um grande abraço, olha, choca. Está feito. <risos> e pronto, malta, já está. Mais um servicinho impecável aqui da AWS, do nosso amigo Nelson. Já vamos aqui com um bafão de íntegra. Está <risos> bem, está. Está <risos> bem. Já tinha saudades de um bom ronco do meu B16. <risos> <risos> Bem, coletorzinho da admissão impecável, o contra rotações já ficou a marcar impecável e efetivamente o Nelson tinha razão, era ali no, no interior do distribuidor tinha ali umas coisas a querer soltar, é da idade, <risos> então fica a pés. Uh, O Nelson rejeitou aqui aquilo, ficou impecável, o contra -retações já a marca aqui, impecável, está top! Vai malta, na descrição vai estar a rede social do Miguel Nelson, subscrevam, partilhem, o homem trabalha muito bem, está aqui na zona do cartódromo de Palmeiras, se precisarem, é só virem cá, digam que vem do Ior, <risos> que o homem é mesmo à maneira. Fiquem bem mais uma vez, um grande abraço! E um grande abraço! <risos>